Como cadastrar a sua chave PIX e fazer a sua primeira transferência? Fica comigo que eu te explico tudo! Pelo aplicativo, na tela inicial, acesse o menu PIX na barra inferior. Depois, na área PIX, arraste o menu superior para o lado esquerdo e acesse Minhas Chaves. Clique em Cadastrar nova chave, selecione o tipo de chave a ser cadastrada, preencha os dados, confirme as informações e pronto! Se você estiver no computador, é só acessar a tela inicial. Depois vá até o menu PIX, localizado na barra lateral esquerda. Depois, clique em Minhas Chaves para cadastrar uma nova. Clique em Cadastrar nova chave, selecione o tipo de chave a ser cadastrada, preencha os dados da chave, confirme as informações e pronto! Depois de cadastrar sua chave PIX da Genial, acesse o aplicativo ou o site da sua instituição financeira. Acesse o Pix para realizar uma transferência, informe a sua chave cadastrada em sua Conta Genial, defina o valor que deseja trazer para a Genial e conclua a sua transação. Em poucos segundos o dinheiro já vai estar disponível na sua conta. Aqui, todo mundo pode investir no seu próprio passo.